Bora conferir o game Loop Manser. Gente, esse aqui é um roguelite, que eu curti bastante o visual, me chamou muita atenção quando eu vi o trailer, então eu tô bem animada. Pois é, eu gostei bastante da temática cyberpunk, já é uma temática que eu curto e o visual realmente ele tá muito bonito. Vamos dar uma conferida no game aqui e já aproveitar e agradecer o estúdio de desenvolvedor que nos mandou uma cópia desse game pra gente uh... fazer essa gameplay aqui no canal, então bora lá direto, bora. cara! Bora! Então vamos lá, a gente tem aqui as opções de modo história, modo normal... Challenge Mode! Challenge Mode! Olha <risos> a ah, cara. Vamos no modo normal aqui Bora. pra ver qual é que é do game, né, cara? Então eu achei ele bem caprichado em termos visuais, assim, eu achei a iluminação bonita, o jogo ele é bem colorido. E ele é um game de plataforma 3D com essa pegada roguelite, né, cara? Então provavelmente a galera que curte esse estilo... É bem possível que curta esse game aqui também. Ele lembrou em alguns aspectos o Mirror's Edge, né, cara? Lembra? Lembra sim. Vambora então, né, cara. E um detalhe, o personagem principal achei é a cara do Lolô. Ó, ah, a Gabi <risos> viajando, cara. Então, a cidade de Loft. Qual era o ano ali, cara? Para muito pro eu não futuro, me tá, né, cara? Eu tava me aí, ó, mas não parece o Lolô. a Gabi <risos> viajando, cara. Olha aí, nossa, nosso carro nave, né, velho? Aí, o nosso brother, cara. O game, infelizmente, ele não tá com a localização em português brasileiro, né, galera? Isso é uma pena, né, cara? o Waylong Long é o bandidão aí. A gente é o detetive que mandou ele pra prisão, né, cara? Então, cara, a gangue do cara lá vai tocar o terror na cidade hoje, né, cara? Então o cara não vai cooperar com a investigação e. Vamos resolver na porrada, então, né, cara? Oh, é, na porrada toda. Eu estou apenas aqui para o feast. Aqui, isso é uh. para você. Por favor, cara. Olha isso, cara. Por favor, mano. Se o chão e seus homens fazem um fuss. Não hesite. Se os caras you know, okay? é, arrumarem creca, vão fazer o que a gente sabe fazer melhor, né, cara? Acabar Vamos... com a raça deles, né? Tu viu que ele disse? Deixa comigo que eu lido com isso aí. Is Simbora, então, né, cara? Tá aí, ó. Tamo o jogo. Já aí, direto. Olha o nosso carrinho, indo embora, ah, cara. Ah, que tal, hein? Nosso Uber. É. <risos> então vambora, cara. Nossa, olha que lindo, gente. There, aí Mona. A Mona. E aí, Mona? Hum. Beleza, ela vai Great dar as sport. informações, na operação. A é uma honra You're fazer parte do seu time. Vambora, team, cara. You, eu só sei que eu tenho que, que, que rasgar long long os caras ao meio, é. né, é. cara? Mona. Tá, isso tá beleza. Para um tá, quem quiser, tem you, é um bom capricho and na história, pelo visto, né? Beleza, tenha cuidado, obrigado, Mona Maravilhosa, ali é o bandidão, né, cara? Uhum. Ali é o bandidão Todo modificado na testa, ali na cabeça, né? Então, né, você achei legal, cara Tá, beleza, ó Tem pulo duplo Eu uso minha katana aqui eu, Minha katana, que como que vocês coisa preferirem coisa Coletei aqui um coins. orb de alguma coisa E coins Aqui, beleza, cara A gente pode correr, ó Dá uma corridinha se eu seguro o LB. Ah, tá, eu consigo, tipo, dar um sprint Bate, nisso tipo aqui bater? Aqui atrás, no fundo, eu consigo interagir Não, né, cara ah, não. ah, saquei, eu tenho que abrir o portão E aí, antes que o portão feche A gente ah, corre, né Ah, usa a corrida pra ficar mais rápido ali. Beleza, cara Opa, tem coisa aqui em cima Ah, eu consigo, tipo E, tipo, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, parede, parede Caraca, ah, ah eu tenho um gancho, velho ah. Saquei, saquei Maneiro, velho, maneiro Beleza tá, e aí? Aqui eu tá consigo fluido. dar um pulo duplo Beleza, cara, gostei Já gostei da jogabilidade, Acho cara fluido? Achei bem legal, cara é, é, dá uma tra... é meio esquisitinho quando ele vai de um lado pro outro Mas de resto, cara, achei bem fluido, né É. Terminal de logística Ah, tem vários terminais de logística Espalhados pela cidade, cara Então, eu tenho a função de reparar Ou rilar, não preciso Que eu tô com a energia Reparar o quê? Reparar? Não sei o que, que eu... Poderia reparar, né, cara? Talvez, sei lá, cara, se eu tiver com algum alguma equipamento, alguma coisa. Não sei. É bem eu uso possível, celular, né, cara? É uma modificação na cabeça, né? Pode ser, cara. Alguma parada beijando, cibernética, né? Então, cara, beleza. Estão espalhados em várias áreas. Ah, dá pra teleportar entre uma área e outra, cara. Mas eu acho que a gente não, não descobriu nenhum ainda, né? Ah, aqui o mapa, ó. Bem roguelite, né, cara? Uhum. Uma paradinha meio Metroidvania e tal. Então, aqui a gente só tem essa. Ele marca como uma cabine telefônica, né, cara? É mesmo. A gente vai poder, quando eu descobrir outro, aí teleportar entre um pra e ir outro, pra né, cara? E pra trás. Ah, passa agachadinho, ó. Hum. Beleza, né, Cheguei cara? Ali no fundo. Aqui? É. Ah, quando esse ícone aparece, significa que você pode fazer o wall jump, cara, pra chegar em lugares mais altos. Tá, beleza. E essa cara. aí. essa aqui deixa eu dar uma olhada. Ah, é pra, de supplies, né, cara? Pra gente reabastecer hum. a munição e equipamento tático, né? Tá. Beleza, aqui a gente pode passar por baixo. Dá pra descer, né, cara? Olha como tá bonito é o jogo, né, cara? Pra descendo, viu? Ele dá, tipo, um Eu achei pirueta. legal. Cara, eu tava de olho nesse jogo. Quem viu aí nosso vídeo de games que a gente mais tava aguardando pra julho, esse era um dos games que a gente mais queria jogar esse mês, cara. Um jogo indie, com uma pegada diferente e tal. E olha só, o estúdio nos mandou uma cópia, cara. E eu tô felizão por poder jogar. Tá olha bem. o visual, cara. Ah. Como assim, já vai encontrar? Já é o chefão final do jogo, cara. Caraca. <risos> Se não é o grande detetive. <risos> que bela surpresa. Você não veio aproveitar aqui a, a celebração com a gente, né? A jornalista desapareceu, né, cara? Aí ninguém ouviu falar dela. Tô sabendo, né, cara? Tô sabendo. Eu se vocês Você que investigando envolvendo de suas não cooperar. é verdade, cara. Tá Putz, cara, olha essa cena, velho. Lembra até o Cyberpunk 2077, né, cara? Lembra naquele não evento, né? é uma missão que é com essa pegada, né, cara? Ah. Você é um detetivezinho, que chifrinho. Quem matar ele, ganha a recompensa. Uh -huh. Uh -huh. Dele -dele. Ah. Eu uso a esquima no B. Caraca. Brau. Levou vapo, hein? Uh -huh. Ah, posso usar arma, cara. Eu ah, tenho arma de fogo. Eu eu sei lá, o jogo ensinou <risos> agora, né, cara Vambora, né, cara é, As é, armas é, desbloqueadas Nas máquinas putz, Podem ser usadas é, No funk, cara Que porra é essa, velho <risos> Ali pode agarrar a volta Pode Aqui, ó Reabasteceu aqui Beleza, aqui vai ter diários é, Com lore da história, que eu achei legal também o jogo se preocupou com isso, né, cara? Não é só ah, dar porrada. Rilar, ó. Aqui, ó. Posso aí fazer um... Eu voltar se quiser fazer um fast travel. Um fast -travel. Tenho. tenho. <risos> ó, dei a reladinha. Beleza, cara. <risos> <risos> Não atire. Zyang Zishu. <risos> <risos> ah, o funk é esse aqui, cara. Eu <risos> pensei que qual é o funk, cara? É, <risos> é o NPC, <risos> cara. <risos> <risos> o Simbora que se chama funk, <risos> velho. <véio. risos> Beleza, cara. Ah, ele é um NPC, é, tipo um vendor, né, cara? Um mercador. Ele é um mercador, cara. Consegui falar com ele? Ah, não, tá. tá as, as paradinhas aí, cara. Deixa eu passar porque isso a gente já viu. Aquele vende tá aqui, ó, velho. Então, onde é que tá o nosso dinheiro, cara? A gente tem é, 102 é, desse raizinho. Não sei como é que é o nome dessa moeda, né, cara. A gente pode desbloquear o jab, tipo, seria um soquinho, cara. É. Eu não sei se é e-coin ali embaixo. Quando tu pega, quando tu matou o inimigo, apareceu. Você ganhou. Ah, então é isso, né, cara? É tipo uma criptomoeda. É. Beleza, cara. Então esse aqui é pra gente. É e-coins, é isso mesmo, cara. A Gabi já viu antes. Tem essa arminha aqui que é um grillinho cricket e o jabzinho, cara. O jabzinho não que a gente tem a nossa katana, é. né, cara. Eu vou fazer o seguinte, cara. Olha aí. O que é isso, cara? Não tem Mind dinheiro que você bomb. quer. Não tem dinheiro, você né? Joga ele ali e pau. <risos> eu vou comprar esse aqui, cara. Sim, vamos comprar. Azar, cara. Azar. Daí, vamos gastar tudo. Só se vive uma vez, né, cara? <risos> Dane-se, só se vive uma vez. Beleza. Tá, já tá lá, né, cara? Vambora, vambora. Uh, ai, eu ia rasgar o cara ao meio, cara. Pera. É. Ah, a gente vai poder usar uma ult também, cara A ult já tá disponível, cara Então vamos lá Ah, Azar uh! E vamos ver quanto tempo demora pra carregar essa ult aí Olha a granada, cara Que da hora Meu Deus, lápio violenta oh. <risos> Bem sanguinolento, Congredo. né Credo, olha isso aí Ah, já gastei meu dinheiro todo, cara Já era, não tem Aqui, ó, tem a, a, a opção Comprar esse golpe aqui, ó Mas precisa de 400 A gente não tem, cara Tem uma raquete na mão? mas É é, é, é, é tipo, cara Na uma, uma frigideira, cara <risos> Tá, beleza, cara Chegamos aqui Onde é que a gente vai agora, velho? Vamos subir aqui? Ah, peraí Ah, isso aqui, cara Eu não tinha usado essa habilidade Tem um cooldown ali, né, velho? Beleza, tô vendo aqui. Ali pelo. A gente tá bem na frente cuidado, cuidado. do. Meu Deus, cara! Pera! <risos> eu, ia, eu ia mostrar pra galera, cara, que a gente tá bem na frente do minimapa, ó. Tem um minimapa ali. Como bom um rogue roguelike Metroidvania, Isso, né, cara? Nossa, pessoal. Então, a gente sabe mais ou menos quais ir. caminhos que tem. Não. Uh, uh, uh, uh. Vou pra é lado. Ah, isso aqui explodiu, cara Tá vendo que tem o um cooldown ali? A gente pode ver, ó Daqui a 10 segundos eu vou ter a, a Nossa nosso especial Vou até cozinhar o cara aqui Pra poder usar esse especial pra gente ver, ó Vem, filhão, vem Vem, eu vem, vem que tá pronto oh. é, uh, uh, uh. quase machado aí Cara, muito <risos> legal, né? Meu, meu. Beleza, cara Tem mais é, diários aqui não pra não a gente, ler. Que pode quebrar aquela Chaves, hein? o barril. <risos> é a coisa do Chaves, cara. Olha é como a Gabi fala, velho. Aí, cuidado. E tem, acho que um barril vermelho que deve estourar ali atrás. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Sobe aí. Ai, ah, demorou, ah, né, o cara? o time é complicadinho, porque ele é bem demorado pra estourar. Que isso, eu posso... Ah, eu seleciono um buff, cara. Vou aumentar nossa resiliência. Com a nossa ferocidade Vou aumentar a ferocidade, cara, <risos> azar, né? Dane-se, ferocidade Ó, oh, melhorou o ataque melee Beleza, cara Tem? Ah, tomou golpe do, do rolê ali Uh, eu também Caraca, tô quase morto, velho Toma Tem que achar um treco agora para né? Verdade, cara Pera aí, onde é que tá, onde é que tá o cara? Em ah, em cima. cima. É. O cara tá ali atrás, né, velho? Ui, é o Jiraya! Cara. Os são Não tem ult! 10 ah! minutos depois. Ah, morremos, né, cara? Meu Deus, cara. No tutorial, a gente tem que morrer, né, cara? Pra ele oh ensinar shit. como é que funciona. E... <risos> Foi de vez. Aí, e cara. Man, cara, gostei, velho. O Pior que eu gostei, achei cara. Achei bem dinâmico. Achei uh, as lutas legais. Cada, cada NPC meio que dá golpes diferentes. Tá? Legal. Na, a jogabilidade achei legal. E visual, né, galera? O visual eu achei o um jogo bem caprichado, cara. É um jogo indie, né, velho? Hum. Eu achei ele bonitão. Beleza, cara. Então isso é parte do tutorial, né, cara? A gente vai descobrir agora o que, que acontece quando o personagem morre, né? Como é um roguelite, né, cara, a gente vai morrer muitas vezes antes de zerar o jogo, né? É. Que isso, são memórias Por que dele, tão cara? Ai, que ah, teve um acidente, né, velho? Not good. Beleza, né, cara? Comunidade do Rio Only. Aí provavelmente tu vai sempre voltar pra esse lugar aí, é, deve ser o nosso apartamento onde a gente faz a investigação aqui, né, cara? Tá ali a foto da jornalista, pelo que a gente a viu, né, cara? A investigação, será que ela avança mesmo, tu morrendo? Tipo, se tu vai descobrindo coisas? Eu acredito que sim, né, cara? O que a gente desbloqueou, eu com certeza sim, né? Hum. Tutorial de mortes e loopings, né, cara? Cada vez que ele morre, o acorda no seu apartamento, né, cara? Então, ó, é no estado que ele tava na manhã de 2046, esse é o ano, né, cara? ele mantém as suas memórias, né? É, aproveite, ó, faça uso do conhecimento das informações que você coletou para tomar decisões melhores no próximo loop, né, cara? Então é isso, né? Não, não seja você... é um -se tá te really Tem algo urgente. Tá, para aparecer no escritório quando você acordar, né, cara? Beleza, Aqui tem tem que ter o mural de evidências, né, cara? É, gente Zixiu está é, investigando o acidente que matou a sua filha, né, cara? Conforme você avança na história, mais informações vão ser desbloqueadas no mural de evidências, né, cara? Então é isso que a gente meio que vai ter que estudar para descobrir aqui o que, que exatamente aconteceu, né, velho? Você achei legal, né? Tem as lembranças, ó, cara, tem bastante coisa aqui para a gente ir desbloqueando durante a gameplay. Que que é? Ah, tem como interagir com o gatinho, cara. Meu Deus, lambendo as <risos> suas vergonhas. Eu vi o e-mail que você mandou. Ah, Ela I vai passar por uma cirurgia cibernética please, na medula. Me Beleza, cara. Aqui a gente tem... Como para a nossa tenacidade, né, cara? Desbloquear melhorias nas habilidades dele. Interessante, mas a gente não tem pontos aqui, pelo que eu tô vendo, né, cara? A nossa roupa a gente pode mudar hum. também. Olha aí, oh, tem várias opções, ó. Oh. Só que também a gente ainda não tem pontos, né, cara? E a calça também. Dá para fazer o um amarelo, amarelo, cara? Meio Bruce Lee assim, né? É, meio o Kill Bill. E também meio o Bill, <risos> né, cara? Tá, beleza, cara. Vambora, né, cara? A gente vai, pelo visto, voltar ao apartamento aí várias e várias vezes, né, cara? Beleza. Gente... Ó, começar o loop 1. Agora sim começa o jogo ah, de verdade, sim. né, cara? Então vamos lá. Vamos pegar nosso Uber aqui. <risos> na real é nosso carro, né, pelo visto. É, aparentemente. <risos> cara, achei maneiro. Vocês iam gostar de ter esse carro aí na garagem de vocês? Ah, imagina. 2046, cara. Isso é daqui a 20 e poucos anos. Ah, Será que já vai, não vai estar assim? não. <risos> pra ter daqui a 20 anos Ia ter que já ter alguns projetos encaminhados é, Vai que o Elon Musk faz uma parada assim, né, velho? É, lá. vai que já tem a gente não tá sabendo, né, galera? Então vambora, velho, agora sim Tu Pô. tem a katana? Tem tudo? Aqui eu não posso usar, velho Aqui é o escritório, né, cara? Até faz sentido a gente não começar a dar espadada do nada, né? É a nossa, nossa Sishu, chefe? A faz um tempo. Né? Como você está? Como é que você tá? está aqui. Desculpa no domingo. para <susurra> gente velho um estranho agora. Eu você é está ah, ele tá saindo da Betty, né, cara? Ele não pode ficar na depressão para sempre, né, cara? Tá, beleza, cara. Aqui, basicamente, ela vai passar a missão pra gente. A gente não vai focar tanto na história, nessa gameplay, para poder ver um pouco mais do, do combate e tal, né, cara? Mas eu achei legal como eles capricharam bastante na história, né, cara? Tá, usa as informações é, para escolher a sua próxima etapa, né, cara? Bom, agora que a gente pulou tudo, vamos ver como as informações vão nos ajudar. no. Esse Jordan. aqui é o amiguinho, né? O... Esse aqui é um. É do mesmo não, modelo, do mesmo aparentemente. Modelo, Dá pra usar o elevador aqui? Vamos usar o elevador então, cara. Beleza. Tá vendo, cara? Eu gostei demais da pegada desse jogo, cara. Tá vendo que essa já é uma ambientação diferente, né? É. Ó, vou falar com o diretor aqui. Cisha, you're back. Voltamos. Valeu por voltar para esse caso, né, cara? A gente perdeu peso. A gente tava numa bad aí, pelo visto, né, cara? É. por causa do acidente, né, que deu, com a mulher Exato, né? É, eu vi aquela menina crescer, né? Faça tudo que é possível nesse caso, né? Eu vou fazer de tudo pra trazer Elizabeth back. É. Se ela, tá doente. Ele precisa de... Pois é, né, cara? É. A jornalista, assim, A filha aparentemente morreu, ah, né, cara? Ah, sim, sim. Beleza, cara. Era isso. Vamos voltar. Acho que pra cá a gente ainda não foi, né, cara? Pra direita aqui embaixo. Olha isso. Ele reconheceu que é a gente, né, cara? Sim. Ah, aqui é gratuito. Pera aí, velho. Uma chatter. Uma paulada sísmica? Sei lá, o que, que vai fazer isso aqui, cara? Ah, o nosso brother tá aí, ó, velho. Isso, a gente tá indo pra cidade agora, né, cara? Vai dar o brabo, hein? Beleza, cara, invocado. Já manda aí. Ele já nos passou? Tava com saudade, brother. <risos> Beleza, cara. Ah, aqui a gente já pode fazer melhorias em equipamentos também, hein, cara? Putz, tem um sistema de progressão todo organizado aqui, né? Então, cara, o Dave Ray, ele consegue fazer os upgrades nas armas pra gente, né, cara? Mas, ó, a gente tá sem grana agora porque a gente acabou gastando no tutorial. <risos> Tudo bem, né? Beleza, cara, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou pegar essa pistola aqui. Beleza Dá pra a pegar Catana tudo, cara perdeu, é isso? Bom, vamos ver depois Ah, saquei, velho Eu o jab É, eu acho que sim, né? Aparentemente sim Beleza, cara É, essa bola que ficou perdida ali Tinha <risos> voltar Ah, é, tem mesmo, né, cara? Sim, sim. <risos> Aí tem um rolê ali pra... Tem um joguinho aqui, né, cara? Mas vamos direto pro combate claro. aqui Que é o que a gente quer ver, né, velho? Pode dar uma olhada no mapa Olha aqui, cara, tem vários lugares e a gente quer ir pra cidade, não é? Uhum. É isso, né? Beleza, mas é aqui que a gente vai escolher, ó. Vamos pra cidade de Longchi. É lá onde uhum. a treta acontece, né? Como é que é o nome dele? É. Vai <risos> Vambora, então, ver qual é que é dessa fase aí, velho. E tem uma musiquinha também, né, cara? Tem. O joguinho ele tá caprichado, cara. Ele é um Lembrando, né? Ele é um jogo indie, é. mas ele já tá disponível à venda nas plataformas em que ele foi lançado, né, cara? Bah, eu curti. Curti pra caramba. Nesse estilo, é, dos últimos aí é um dos maestri. Gostei. Agora a Gabi foi bem gaúcha, né, cara? É <risos> um dos maestri. Hum. <risos> Vambora então, ó. Bora. Beleza. Chegar a estacionar a nossa. Nosso uberzinho aí Nossa caranga Aí é o mesmo lugar, né, cara? Que a gente foi na frente desse spa aí quando, No tutorial, né? Vamos ver o que, que vai rolar agora, né? Beleza Ah, continua ela é, aqui, já, né, vambora. cara? Ui! Uh! Eu fui seco, <risos> cara! Pera, Deve Jogo A gente <risos> ia falar com ela primeiro, cara Mona. <risos> tá, cara. Beleza, deixa eu ver onde eu falei com a Mona, cara. Meu Deus, que maravilhoso. Agora <risos> deve ter um treco pra tu puxar. Pera, velho. O <risos> que tem que fazer? Dá... Au, não tem que pular. Tenta pular e dar aquele LB, sei lá. Peraí, cara. Eu tenho como passar direto, cara? Meu Deus, que sacanagem, velho. Mete um LB e pula. Era isso, velho. Olha pra sacar, sacaneou, né? <risos> e junto Toma. Aqui, ó. Beleza, cara. É a grana que a gente tá pegando, né? A gente ativou o gancho, velho. Ah, aqui em cima. Hum. Saquei, saquei, né, velho? Beleza, mais um diário aqui. Legal. Vou com cuidado agora, é. né? Agora eu fiquei com medo, velho. Depois véio. dessa. Aí, ativamos o terminal. na reladinha de leve. É. Aqui a gente só tem esse terminal por enquanto, né, cara? Descer aqui. Não, tô da camisa dele. Da cor. Hum. O que é? Toma! Caraca! E é né, tu, É, o tá sangue pra tudo que é, é lado. Beleza, cara. Tem dois caminhos. Vamos aqui por baixo primeiro, só pra ver o que que é isso aqui. É, algumas é, construções tem... É, tem umas é, protuberâncias, né, cara? É porque a gente pode usar o gancho. Será que a caixa não consegue quebrar lá embaixo? Ai. Deixa eu voltar lá. Nossa, o overkill tá pronto, né, cara? Pera, não era isso que eu queria, não, cara. Eu não queria usar ult, não, velho. Uhum. Fala... Ah, a caixa aqui, né, velho? Eu não cheguei a testar. Ah, é, que... essa e as outras duas também. Parecia que era parte do cenário, né, cara? Mas a, a gap chamou atenção aqui. Beleza, né, velho? Meu, usando a ult sem querer, velho. tá usando o botão para me mexer. E aí, usei o R junto. Ah, isso aqui, ó. Vai posso ver. usar o gancho nesse rolê aqui, ó. Beleza. Granada aqui, a gente poderia comprar uma granada caso a gente tivesse 650 e Mas a gente não tem, né, cara? A gente tá com 103. Então, não vai ser possível agora. Mas tem também como a gente farmar no jogo, né? É uma opção, aparentemente. Pera, que tem alguma coisa aqui que a gente deixou passar. Deixa eu cons... Ah, aqui, ó. Ah, é o um diário também, né, cara? Deixa eu ver. Pra cá a gente consegue avançar, né, velho? Pro é fundo legal. e pra frente não tem, né? Só tem como a gente pro lado. ir pro lado, né? Olha isso, Olha cara. Cabangas. Agora já foi no Cinematic, é. né, cara? Agora... Eu achei que só tinha um três, são ah, um seis então. São vários, cara. Beleza. Foi, né, cara? Um eu nem vi pra onde é que foi. Aqui. Então... Matou lixo. <risos> Ele deu aquele grito meio de ah. filme, né? Ah. Ah. <risos> Beleza, cara verificada aqui no diário Legal, cara Uma Parada meio esgoto aqui junto, né, ah, cara? É. Pra cima A reabastecida Já, Já tem outro terminal aqui Então, cara Não Dá um relay? Não. Uhum. achei que tinha rilado, cara Ah, tem que dar o final da animação, né, cara? Beleza, velho tem como ir pra cima, né, cara? Aqui a gente tem que chegou no limite, né? Só por baixo, velho. Né, Só por baixo, tá. Ah, pra cá. Tem como ir pra... Ah. Aqui pra cima, deixa eu ver. Dá, ah, velho. Que isso, cara? Posso usar o peixe? Ah. O peixe, pra dar <risos> palha aí, cara. Eu achei que era uma katana, era um Não, peixe, cara. Toma. aí, cara. É cheio de rolezinho escondido. Ai. Caraca, a gente pegou 200 moedas só nesse rolê. aí. Ai, a gente conseguiu uma boa grana aqui. Tem uns lugares que eu acho que vai dar pra farmar mais aqui pra gente pegar grana e já upar logo pras melhores armas, né? Cara, essa animação slow já me convenceu véio. Pedaço voando pra tudo que é lado Olha isso, cara, é muito violento, né, velho? Uhum. Aí, ó, ferocidade Camina, Sempre, né, cara? Vai ser o um detetive bruto aqui, é, né? É, o detetive porradeiro Beleza, cara Que boa, né, cara? Dá pra subir aqui? Dá Dá ah, né cara oh! Caraca, tomei agora hein Esse aqui é mais forte cara Dá uma olhada na vaute aí Talvez não é. tenha que dar uma opadinha na vida Também <risos> Também foi só na ferocidade louco mas ele fica se defendendo ó É, tô vendo né Toma, as carniça Aqui, cara Vê, gostei, né? Uma 1.600, a gente agora tá com 700 e pouco, né? Já não dá, não Pra subir mais Uh Ah, vou tomar aqui, velho Acabou Eita <risos> Cuida útil, tá tem Cuida Ainda não... Caraca, a gente tá muito... Volta, não... volta, volta! Chica! Volta, foge, Rila! Não tem como ir lá, velho. Sim, senhor, não vai tem até o último cara. negócio. É. <risos> Nossa, eu gostei. Caraca, tá quase, velho. É, vá por neles, hein. Ah, aqui tem mais um, velho. Morre também, cara, morre também Ai. Nossa, que legal <risos> Ele é onde vou te pegar no final, hein Mas aí ele fugiu, né, cara A, ambi, a ambientação toda aqui tá muito legal Muito massa, muito legal. né, cara Olha aqui Bem na hora, hein, cara Então, cara, aqui dá pra rilar um pouquinho, né, velho Beleza Não rilou, não rilou Rilou, cara, por incrível que pareça, ah, só deu pra ah, rilar isso aqui, velho. não rila inteiro. Não rila todo, não. Uhum. Uma mina, velho. Eu vou guardar, porque eu vi que tem umas coisas boas que são bem caras, né? Que isso, cara? Ah, vou comprar, cara. <risos> Para de torrar tudo. Comprei, cara, comprei. Azar, né, cara? Véi, bem legal, tá aqui até um bom ponto a gente parar, hein, véi Cara, muito, eu curti pra caramba Eu gostei também, cara, eu curto esse estilo de game, cara E eu gostei muito, gostei bastante da ambientação A jogabilidade, né, cara, ela é simples, mas funciona E eu não sei a duração do jogo, né, cara, mas eu já me pegou, fiquei com vontade de jogar mais, né, cara Bem legal Galera, depois comentem aí se vocês quiserem mais gameplays do Loop Master aí também Agradecer de novo o estúdio Aê. que nos mandou uma cópia pra gente preparar esse vídeo pra vocês Muito aqui obrigada. no canal. Lembrar, galera, que vocês podem ser membros também do canal e ter acesso a benefícios exclusivos, incluindo um sorteio por mês pros membros aí do canal. E agora o YouTube também disponibilizou a opção Valeu. Pra quem quiser contribuir financeiramente com o canal, presentear aí se curtir o vídeo. Então, bora que te bora, minha gente. Beleza, galera. Valeu demais aí, galera. Tamo junto. Confiram sempre a aba Abra, Comunidade, né? Pra conferir ali sempre o cronograma de lives da semana, muitos conteúdos aí de games, filmes e séries também canal focado em lançamentos valeu demais aí uh! galera e até, até a próxima, próxima!